Filtrava nele. Né? <risos> o, Bar... o Barnabé, ele... assim que ele... que ele invocasse a criatura, ele ia dar a chave pra vocês. Falava, foge, pode ir. É... Mas aí, na hora, eu falei, mano, na real, o Barnabé tá em choque. Eu... Meio que o... o meu instinto fez eu deixar o Barnabé ser morto pela criatura. Eu não pretendia matar ele ali. A mora, de jeito nenhum, queria matar ela. Fiquei muito triste que eu matei ela. Então assim, não o Barnabé viu, não, não queria que a criatura matasse ninguém, ele só queria... Ele queria criar a arte e ele conseguiu o que ele queria, é, tanto é que ele pegou a chave... E deu na hora que ele conseguiu sentir podem ir embora né? É, ele né? pegou então... a chave e falou, eu consegui o que eu queria, caralho, eu fiz a maior arte da minha vida. Ele tava em êxtase que ele, ele conseguiu transformar uma pintura dele numa coisa real, que era o sonho da vida dele. Mano, ah. tu acredita que teve gente que falou que a gente não tentou salvar a Mora Gente, eu fiquei porra... Não. Eu fiquei... Não, mas isso foi <risos> o então, que, não... que causou a morte dela, a gente tentou salvar ela? da foi forma que, a... que a gente ah. você chamar ela, ela tava Não escondida. quero botar a culpa em ninguém, mas assim... A, a culpa a... é sua. Não, não, não <risos> mas, o, mano, tipo, o, o, o ponto é, a, a graça de RPG é isso, eu, eu não tinha pensado em matar a Mora, e aí quando você chamou a Mora, eu pensei, ah, a, você quer que a Mora vá até você, tipo, a criatura tá no caminho, você falou, é sim, eu quero salvar ela, eu falei, puta, mas ela... de jeito nenhum a criatura vai deixar uma criança passar pelo lado dela sem atacar. Aí ah, a criatura puxou, o puxou a mora e vocês cortaram o tentáculo bem quando ela tava em cima do corpo do Barnabé. Eu falei, mano, a criança não vai ver o pai dela morto e ficar, bom, vou, vou fugir. Ah, e, pra piorar, quando eu fui atacar a mora, eu dei um crítico nela. No. Então, tipo assim, a Amora... Tinha chance dela só ter tomado uma porrada, mas aí eu dei um crítico e ela... Morreu. Ah, mas eu acharia não, mas estranho a gente deixar a Amora lá e esquecer da Amora, tá ligado? O que o Barnabé tinha planejado e o que o meu plano inicial com o Barnabé era, era uh, ele ia falar, embora ah, tá aqui a chave, e ele ia atacar a chave, e aí ele ia sair pelos fundos com a Amora. Só que aí eu matei o Barnabé, uh, de, de instinto, e aí a Amora ficou lá, tipo, assustada, olhando atrás. Tadinha, uh, inclusive mãe. o Barnabé mandou a Amora ir pra trás do quadro, pra ela não ver o quadro também. O Barnabé não queria que as crianças vissem nenhum quadro mas o um Ianzinho lá na frente se foda, foda -se. né? Cagou. Se né? Foda -se. É, então, na real o Barnabé se importava muito com a Mora. O Ian, ele, ele, ele se importava, mas o Barnabé, na percepção do doentia dele, se importava muito com a Mora. Ele Você tava certo na cabeça dele.